Quero aqui me dirigir a toda a população parnaibana Desde ontem eu venho acompanhando com preocupação as fortes chuvas que vem caindo na cidade de Parnaíba e em toda a região. Eu sei que as fortes chuvas que vem caindo em Parnaíba vem criando um grande transtorno para a população de Parnaíba. Em especial, as famílias mais vulneráveis. Preocupado com essa situação, Agora de manhã, estivemos na Defesa Civil, protocolando um ofício para que a Defesa Civil vá até a Parnaíba e acompanhe mais de perto a situação dos moradores. Tivemos também na SASC, juntamente com o Coordenador de Desenvolvimento dos Territórios, Douglas, também pedindo que a secretária também mande uma equipe em Parnaíba para que acompanhe de perto as famílias que estão desabrigadas. Também sugerimos ao governador Rafael que crie um gabinete de crise e acompanha essa situação em diversas cidades do Piauí, em especial Parnaíba. Me solidarizo com todas as famílias parnaibanas e estou colocando meu mandato em parceria com o Governo do Estado para que a gente possa solucionar de maneira definitiva todos esses problemas.